Fala galera, quem fala aqui é o Vortex, Estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, aí, galera, gravando aqui com o pessoal um E tem um viado falando mesmo, no fundo aí, mas vamos Cf, lá galera, aqui, CFzinho um pra galera geral. <risos> Tamo aqui com três viados aqui ó, três viados, pipoca, Caracota. colombiano e slit. Não, não, eu não entro nessa conta não, véio. é só Nossa, vocês sai fora filho eu, eu sou o cafetão, eu sou Já, o cafetão, eu sou o cafetão. Tá o sou o cafetão. Nossa, ah, alguém bem. não entrou. Ai, eu ai, ai, tinha que ser isso, Ditch. É, você não quer abrir o mesmo lugar é, aqui ou não? Avançou, né? avançou. Tô marcando, tô marcando. Tô marcando tô recuado, tô marcando recuado. Tomei. Vossou. Vem em mim, vem Tomei. em mim, vem, Tomei. vem Tomei. em mim, vem Tomei. em mim, vem Tomei. em mim. Cuidado na base, hein? Vem pipoca, vem pipoca logo. Abre fundo, vem pipoca. Pega. Nossa, ah, deixou a bomba, deixou a bomba. Nossa, Peguei. Abri fundo, foda-se, vou abrir aqui. Ah, o Simon, mano. Simão mais rápido, vai que tá louco. Bomba adquirida. Tá tudo costa, tá tudo costa. Ô Simon, 5K, 5K. Cadê? Cadê, cadê? Cadê? Ali no fundo, cara. Ah. Não, vou matar ele, vou deixar você matar não. Olha, cadê esse moleque, mano? Um mil? O meu FPS tá caindo logo agora, velho, que cê é Tá na base tá, aqui, ó. Rodada bem sucedida. Ah, um viado mesmo, roubou meu 5k, hein. Na cara dura aí, ó. Foi mal, foi mal. Na cara dura. Pega essa bomba aí, pelo amor de Deus, e casei, e casei. não Não, eu sei, mas, mas o pipoca deu mole, o pipoca que veio de pegar a bomba na hora que veio. Eu tentei pegar mano, mas tinha sete cara atrás de mim Boa viado Já abri Vem, vem, vem, vem plantar essa porra viado, nós já abrimos, já o gome Olha a costa aí Olhando o costa aqui. Não, Ligação, é peguei Obrigado, obrigado Em cima tá da cima, base peguei tá em cima. Peguei Uso. já não Vai ficar Deixa a chave, pelo que eu tô O médico eu de C Ah velho tá dentro do plant aí É, errei o tiro Nossa assim. do né? Calma. Chegando. Aí sim. ai, ah, Puta que ah. pariu. Cara, veio igual um pedaço de bosta aqui, ó. Cadê, velho? Dos dois, dois, eu não vou ver, mano. Ah. Debaixo aí, ó. Médico. Médico aí, ó. Médico aí. Médico de baixo. Médica, pega a K e faz um caçador aí. Tá se curando. Nossa, uma cara Sua esquerda. Tá Sua esquerda. Só Sua esquerda. Abre, assim, abre, abre. Isso. É, ah, errou. errou, errou é, deu mole já. Então tava na esquerda, eu falei, sua esquerda. De bomba Morreu. Aí, aí, vai embora, vai embora, vai plantar, vai plantar, vai plantar. plantar essa porra, frente, planta ó. essa porra aí. Planta logo, planta logo. Olha o single, olha o single que o boga vai tomar, olha, olha. Agora sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Nossa, mula, mula, mula. Morreu. Fica aí agora, fica aí agora, fica aí Nossa senhora Deita aí, deita aí Os caras vão desarmar essa porra É engenheiro, hein É engenheiro, hein Engenheiro, engenheiro, engenheiro arma não, desarmou não Fica aí, fica aí, fica aí é, Vai subir, vai subir, vai subir Subiu, subiu, subiu Nossa, o cara passou lotado, zé o cara passou lotado Que mula, que mula Mira, mira, mira, mira Ó, oh, desamando, desamando, clicou, clicou Ai, que mula, é engenheiro, né, velho? 3 segundos. Ele mirou, viado. Ele deitou também, velho. Initê. <coughs> ah, mas eu sou o rei. Do. Das camuflagens. É louco. Caralho, também. Já? Tô marcando eu tô só. Trou nadar aqui. Na ligação. Tem um ali, velho. Isso, me flecharam, caralho Eu Devia ter vindo de tático, mano Vou olhar a costa, vou olhar a costa Liga. Costa comigo Single Calmui. hein Planta-se planta aí, planta isso aí Corredor da morte tem, corredor da morte tem Eu avisei que o corredor da morte tinha, viado Eu tô marcando costa, né, viado Mas faz direito aí, cuidar pra não morrer, ô Ah, a boca caiu, que delícia Que delícia avançar, De ligação Eu vi Pode pegar a vida, Tô de artista Tá, vou marcar aqui na frente, marca o Costa aí Cuidado com o corredor da morte, oh. cuidado com o corredor da morte Marca lá O PKZK Ah, vou Costa, foda-se Smokei ligação de novo o granadar o L Tem base deles Vai, vai, vai. Em cima da base down. Fundo aqui down. Caraca, que susto! O cara tá no L, tá no L. Entrou bomba, entrou bomba pela frente. Aí sim, tá aí, ó. Boa. Pessoa no meio. Ah, aqui, ó. essa resta, rápido, rápido. Boa, viado. Fui hit, hit no médico, fui hit no médico. Vai é segurar a barra. Ah, tomei, tá com pouca life. Tomei até tá corrido. Vamos Prepare ficar dos nós três juntos, velho. É, tem que ser junto, juntos a gente ganha a trocação. É eu é eu Era, Era eu, né? Caralho. Calma, pode ir. Eu perdi a capa, eu perdi a da vida aqui. Como assim, velho? Tem gente olhando aí em cima, então vamos pegar. Vou olhar a costa, deixa eu ver o costa. Calma, vou abrir no blitz. Encosta. Encosta em cima. Tô indo no plant. Que ligação. Deixa ver. Ai, tomei hit aqui. Tomei hit. Os caras me flechou. Tava certo, tá aí é. Valeu, valeu. Pera aí, vamos ganhar não, não. agora, galera. puxar fuzil aqui também, velho. Não, não, vai. Sniper, mano. Ganhar. Quero em esmaga seu Colômbia. Esmaga? É. Nossa. É. É. Calma. Calma. Tá dentro, do, dentro da ligação. Já vi. Ai, calma, calma, Já calma. Tô full tô full hit. Tudo miado. Bomba derrubada. Se é. acertar a sutiça, levar foda. Sai de buscar nos caras, velho. Não, rodada, ah, cercaram. O inimigo eliminou a nossa equipe. Um Deus é que o show, viado. Dá pé aqui, dá pé aqui. Pelo amor de Deus. Dá, dá um pezinho isso, aqui, velho. Dá pegar um monte de cara ligar. Vai, vai, vai para dois. Vai pra dois, vai pra dois aí, KZK. Davançou. Boa, boa, boa. Calma. Já engoli um corpo aqui, ó. Plantar, olha aí. Calma, levanta não. Peguei o um médico. É, aí, ó, Tem mais ó. um, tem mais um. Tem tudo aqui, ó. Peguei mais um. Pulei. Médico comigo. Médico tá faltando comigo. Avança, avança, avança. meio. no Tá aqui. Vai restar, vai restar. Deixa restar não. Aí, aí. Que caceu. É Boa. Só o médico aí, ó. E vocês? Boa. Eu só falei uma coisa assim. fica um monte no meio aqui, velho. Dá pé. Dá pé de novo. Dá pé de novo. Dá pé. Dá pé, dá pé de novo. <risos> Pera aí, eu vou ficar bem. Ah, não tem ninguém agora. Em cima. Tem base deles. Vamos bater roubada. Ai, caguei. Cagou aqui, ó. Cagou não, moleque. É Cagou não, aqui, ó. É seu? Ralto seu, viado. Sou mais você. Nossa. Sou mais você. Boa. Aí, ó. No glitch lá, ó. Boa. Aqui, ó, na caixinha. Na caixinha tem um. Pegou esse aí. No mesmo, no mesmo lugar lá, ó. No glitch. Entre os containers. um. Valeu valeu. valeu, valeu. Valeu, valeu. Foi eliminada. Prepare a bomba. É lógico que é. Cagou, é. Aí, tá assistindo os vídeos lá, mano. Pô, oh, brincadeira aí, galera. <risos> Ai, meu Deus, velho. Não, não, não. Não vou puxar fuzil aqui para trocar com esses viados, véi. Só tem uma bala, fica o. Ele tá a clean, a clea atira na clean e mata o cara na própria clean. Aonde? Lá no fundo do corpo que de deve ser. Bomba Azul, sim. azul, azul, costa, costa. Dentro do plant, dentro do plant, dentro plant, do plant, plant, plant, plant, plant. plant, Faleceu. 7x2, que lindo, olha. Plante a bomba. E Bora, Colombia C. Vem, vem junto, vem junto, IKZK. Ai, dá live, dá live, Kzk. Peguei, peguei. Peraí, play. Vem, vem, casa, vem. Planta, planta. Vou olhar a Costa. Costa tem médico no alto. Médico no alto. Desceu. Engenheiro comigo. Engenheiro fuzil. Engenheiro fuzil aqui, ó. Boa. Fuz... Engenheiro é do Boa. Ele dá um esmaga, velho. Boa, boa. Os locais de instalação Agora se sai o esmaga. Vamos avançar dois? Mostrar Avança Avança dois aí, vamos fazer avançado, vamos fazer avançado. Você tá pegando pé ainda, velho. Ah não. Pra um. Bomba plantada. Granada aí é do plant. Eu já fiz granada. Olha a granada. Tentou subir base e tá miado. Boa. Não, sim. Não, velho. Hã? Eu que disparei a clip, Foi uma foi Boa. Arada. Eita. Isso aí, Kaseca. Boa. Boa. Boa, viado. Só mais um, só mais um, só mais um. Boa, desarma. Desarma. <risos> GG. Boa, viado. Instalação da bomba. O moleque plantou umas clés bem aqui. Não foi mal, eu nem vi que aquele era ali, velho. Não tinha entendido, fiado. Ah, alguém atirou na clé e tirou tudo na vida. Não, eu não atirei, não, eu passei do lado. Foi o Kazekais que mungou. Eu tava atirando lá de trás, não naquela. Bomba plantada. Tô no ligação. Peguei. Peguei Nossa, eu parei de atirar, achei que eu tinha dado HS, mano Caralho Eu atirei no Hip Fire, achei que eu tinha dado HS, eu parei de atirar Vencemos a Cacita Ih, hum, que que? Os locais de instalação começar da a ponta. gravar também, fazer um canalzinho pra mim Faz né? também, pô, da hora Só que eu não tenho os é programas, aqui, pá Não, não mata não Eu te passo pra você baixar, ué Aí, ó Aí, na costa também tem Costa, costa Ah, melhor é de fuzil, melhor é de fuzil Melhor é de fuzil Cacita, velho. uma granadinha Tô doidinho pra dar uma esmaga, mas tá é difícil Início né. da rodada Vamos Acho que eles ganharam aqui, eu ia vir aqui de novo, Ah, é dois aqui, ó. Boa. Vai, recua, recua, recu, recua, viado. Boa, pulou. Corredor, corredor. Vai, vai, beleza. ali Tá em Opa. cima. Deve estar tá ligação o tá outro. Caraca. Pulou nele lá. Oh, pulou aí, pulou <risos> em cima do globo. <risos> Voou lá, é. Eu vi ele voando. Ó, 4x3 agora, hein? Sai do Red Bull na caixa aqui, ó. Tomei hit, uh... ai, tomei, tomei. Resta aqui, resta aqui, vem, vem, vem. Ele foi lá pra coisa, vem, vem, restar, vem, restar. Eles estão lá, Ih, te matar, corredor, aí. corredor, corredor, calma. Tá tudo no corredor, passou tudo pelo corredor. Vai, pode restar de novo, resta de novo, resta de novo. Pode restar, velho, precisa de smoke não. Caralho, peguei esse moleque. o hit vai, vai. Pra... Tá na direita, é, né? Ah, e tá lá dentro do plant do plant vai vai resta resta. essa de novo que se foda Olha o tempo, vai resta e vambora resta e entra resta e entra resta e entra aí aí, ó Pode, ir, vai, vai, Pode vai, ir vai, vai. pega pega pega seu boa. Vai, vai, aí, vai, vai, vai vai vai vai vai vai pega, pega, seu. desarma. Boa. vai vai vai vai vai vai <risos> vai, vai, vai, vai, vamos ver. Vai, vai, vai, Não, olha onde é tinha uma clay ali, Zé. Que clay é aquela ali, mano? Que clei é aquela ali? Não entendi aquela clay ali não, velho. velho, Não, mano, eu não entendi a clay não, velho. Pô, galera, falar a clay vai perto do bomb aqui, eu sou uma esquininha Eu vi, eu vi. Sai daí, sai daí, tira a cara, tira a cara. Abra ah, comigo. Ai, vem, vem. Boa. Ah, essa. Não tem granada, velho. Não, não tem granada não, véi. Vai, vai, vai, avança. Tô avançando, calma. Avança logo. Desvirou. Boi, casica Bem, Prefiro bastante médico, Também momento. prefiro, na moral mesmo. Plantou aqui. Valeu. Cara, fez clay aqui à toa. <risos> Quase que eu caí na clay, velho. Eita, olha o bug, olha o bug. Deixa eu subir, subir. Olha o pixel aqui, Colômbia, ó. Marcar o pixel daqui, ó. Marcar o pixel daqui, ó. Marcar o pixel daqui agora, Colômbio. Dali, ó. Eu vou em meio, eu vou ligação. Sai daí, sai, sai daí, dessa 2D. Sai dessa 2D. Deixa dois pra eles, vai. Agora sim, mano. Cadê o esmaga? Quero ver, quero ver. O detonador. Nossa, ah, faltou um. Faltou um pro... Tá fundo vai sim, Vai tá Nossa, eu não vi o engenheiro, né? pra mim era só o um fuzil, mano. Nossa, eu não vi que tinha voltado outro cara desse não, velho. Foi mal. Foi mal, né? É Sério, mano, eu não tinha visto, velho. Sai, sai daí, cadê cara? Deixa pra eles aí. Acho que eles não vão ir mais não. Vai sim, me deu full hit já. Conexão, conexão, médico. Ah, não dá nem graça Ai tomei mexe aqui vem vem vem vem quer meu corpo meu corpo vai restar boa boa aqui ó tá na base foi pra base aí ó tá aí outra base tá aí ó tá aqui ó tá aqui voltou ao mesmo lugar mesmo lugar quer cá mesmo lugar bom inimiga é eliminada. Missão cumprida. bom bom bom Nossa, eu tinha um médico no isso. cantinho Tinha um médico no cantinho, velho <risos> Caralho, Globo da 41, barra 16 é. Foi mal, foi mal, vai lá, vai eu avançar, que eu tô gravando. É aqui de novo Nossa, velho, olha Tomei aqui, ó, viraram, dois caras virou Deu um, um fuzil e um engine indo pra. pra.. pra, pra pro bombe dá um. Bomba vem, vem, pode, vem, pode, vem que dá pra ressar aqui no fundo aqui, ó. Mentira, corte que ela tem 5 cara. Não, não é tá bom. lá no bombe, velho. Tá no bombe, tá no bombe Vem logo, casa cara. Nossa, já não, já explodiu a clay. Boa. Cara. Boa. Aí, Valeu, tempo. cara. Acho que a gente tá caixinha, ó. Miei. Valeu bombe Entrei no bomba. Opa. E esse caçador cagado aí que eu dei? Quatro, você cagou sim. Caguei mesmo, eu pulei. Eu abri pulando, Zé. Rodada bem amarelo. sucedida. Bomba desarmada. Eu abri pulando. Bora ganhar, hein? Defendo os locais de instalação. Eu abri pulando aquela porra ali, velho. Início da rodada. Derrite. Caralho, sair ele, vai. Vai. Deslizou, Não ia ser um smaga. Aí vai Peguei bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. GGWP. Ah, o cara deslizou, que sin graça. Eu ia gravar pro homem. <risos> <Caralho>. <risos> pro homem, é. Home. <coughs> Eu tentei gravar umas 5 vezes, mas nenhuma foi esmaga. Caralho? Microfone muted. Microfone ativado. O que, o que, velho? Nossa, 32HS clube, Caralho. Olha o que quer dizer com NET a Cunete movida a aí, ó. <risos> <risos> ah, então, galerinha, foi esse o vídeo aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá like.